Oi, eu sou o Cuff, e eu sou uma pessoa a gênero, ou seja, eu não me identifico com gênero algum, e isso me faz ser uma pessoa trans, e muitas pessoas trans por causa de sua transgenderidade seja por qual motivo for, tem grandes questões sobre como se vestir expectativas sociais que as pessoas colocam sobre elas, ou que elas mesmas colocam sobre elas, cada pessoa acaba por levar isso de uma forma diferente então hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que é um formato de vídeo criado pela Isabel Brandão minha amiga de paixão, olha aí que uh! se chama Vestindo Meu Corpo Trans, então se você acha que a ideia desse vídeo é bem legal, não deixe de ver o vídeo dela, mas antes de começar o vídeo não deixe de deixar Dar um like e se inscrever no canal porque ajuda pra um caramba. Então, como uma pessoa a gênero, como uma pessoa não binária, eu percebo que as pessoas têm uma expectativa de que a gente seja pessoas super andrógenas, sabe? Ou seja, que a gente precisa necessariamente ser aquele estereótipo do unissex, uma coisa que confunde as pessoas. É homem ou é mulher, não sei o que lá. Por mais que às vezes eu sinto que as pessoas realmente ficam com uma ideia meio tipo confusa sobre mim, tipo, o que, que ele tá tentando fazer ali com essas coisas? Eu sinto que ainda assim eu caio muito fora dessa curva, porque eu não procuro ser uma pessoa andrógina, eu não procuro meu Deus do céu, preciso estar dentre os dois elementos e mesclar essas coisas todas não, isso não faz nem um pouco pauta de como eu quero me vestir de como eu gosto de me vestir na real, a única coisa que eu considero é se eu gosto daquela roupa ou não hoje em dia eu estou numa fase muito de experimentação porque no passado eu eu fui levada a acreditar que só um tipo de roupa fica bom bem em mim. E já vem um tempo que eu venho me experimentando e me abrindo a diversas outras possibilidades. E eu sinto que este caminho ele não vai acabar tão cedo. Então ainda estou abrindo. Mais uma coisa eu tenho certeza, gente: o meu guarda-roupa hoje, ele definitivamente não reflete completamente o meu estilo. Porque assim, às vezes vocês podem olhar pra mim e pensar: tem iPhone, é riquinha. Mas eu não só não tenho um iPhone, como eu definitivamente não sou riquinha. E até hoje eu não tive a, a possibilidade, o, o alcance financeiro e nada, de obter todos os tipos de roupas e as roupas que eu gostaria de ter. Se eu tivesse a possibilidade de escolher todo o meu guarda-roupa, sairia por aí parecendo um grande anime ambulante. É o meu sonho. De vida. Mas até esse dia chegar, eu vivo da forma com que posso. A maioria das roupas que eu compro com meu dinheiro é em brechós, então eu tento ser criativo com as coisas que eu encontro lá. E eu realmente adquiro poucas roupas com o tempo. Ainda vai chegar o dia que eu vou me focar em comprar roupas novas e mudar o meu guarda-roupa, mas esse dia ainda não chegou. Então eu vou mostrar a vocês como é que eu faço para me sentir à vontade com o guarda-roupa que eu tenho e como é que eu me expresso a partir das roupas, como você provavelmente me veria na rua se você me encontrar. E para isso, cá estamos nós Eu deixei duas câmeras gravando Para que vocês pudessem ter a visão de corpo todo Essa aqui eu acho que é uma das minhas camisas preferidas Que eu consegui num brechó, gente Acho que foi 10 reais. incrível Eu tenho gostado muito desse tipo de camisa de botão Com golinha Inclusive, se vocês virem, na maioria dos meus últimos vídeos Eu usei Camisas assim É tudo assim, gente Eu tenho gostado muito de usar tons pastéis, coloridos E às vezes combinando com o meu cabelo Porque o meu cabelo no momento ele chama bastante atenção Então eu gosto de realçar a cor do look com o cabelo Eu acho legal Esse tipo de camisa também é um tipo de camisa que eu tenho gostado muito de usar Com essas camisas meio... Com estilo meio social assim De botão E aqui, ó Vocês estão vendo esse short? Eu não curto calça No meu dia a dia eu dia... Dificilmente uso calça real. A maioria das calças eu acho sem graça. Eu, sempre... eu gosto muito da estética de shortinhos, de bermudinhas. E eu tenho muitas bermudinhas coloridas. E é algo que você também vai ver, por exemplo, no meu próximo look. E esse estilo de look é um bem parecido, mas que eu gosto muito de usar também. Vocês vê novamente as shortinhas coloridos, que eu amo muito. Mas você vê mais acessórios. Isso aqui... Eu aprendi muito a gostar por causa de Dr. Who, olha só meu nerd saindo de dentro de mim. Mas aqui vai até uma dica, gente. Isso aqui não é uma gravata borboleta normal, porque eu fui procurar gravatas borboletas pra comprar e elas são extremamente caras, desnecessariamente, muito pequenininhas. Eu gosto de uma coisa mais espalhafatosa, mais grande, mais colorida. O que eu fiz? Comprei uma prisilha de cabelo, isso aqui é prisilha de cabelo, olha. Tá preso aqui só, não tá nem enforcando, nem nada E eu achei muito mais bonito, muito mais colorido, muito maior Fica a dica, e muito mais barato E é nesses momentos que muitas pessoas vêm e chegam e falam pra mim Mas, Cup, olha, você tá usando uma roupa que é completamente estereotipicamente masculina Pois é, gente, eu não me forço, eu não me tento fazer ser uma pessoa feminina Aqui também gosto de usar uns acessórios bem esquisitos Esse aqui é só um bolso externo, gente é só um bolso externo que fica pendurado Mas eu gosto, olha, tá combinando com minha alpargata Tá bom, vou trazer mais um outro look que eu acho muito fofo, que é esse aqui E vocês já devem ter visto um padrão Normalmente as mesmas shortinhos coloridos e camisas meio sociais Só que essa aqui é estampadinha de uma forma muito fofa. Mas isso aqui, gente, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de usar, que são bandanas. Muitas vezes eu sinto a necessidade de incrementar meus looks com alguma coisa mais criativa, pra trazer uma cor, uma fofura, uma coisa assim que eu queira. E bandanas têm dado muito certo de formas diferentes. Inclusive, eu fiz um vídeo com o Ingrid Lorena sobre 30 formas de usar bandanas. 30 formas. E essa aqui é uma delas. Onde eu coloquei um anelzinho aqui E esse assim eu falo, esse se aqui Acho lindo É uma coisa mais fácil de alcançar com as roupas que eu tenho Eu sempre procuro tentar ser criativo com os meus looks Mas tá, vamos para um look mais diferente, né Porque eu estou aqui muito repetitivo Porque uma coisa que eu comecei a usar relativamente recentemente Foi crópedes E aqui já estou um pouco mais diferente do que os outros looks como eu disse, Crocad ainda é uma coisa relativamente nova pra mim, porque definitivamente é uma coisa que não é bem vista dentro dos moldes da masculinidade às quais eu cresci. Então eu nunca tinha considerado como uma opção antes, e eu devia, porque eu acho que simplesmente fica incrível em mim. Eu amo muito. E é muito louco isso, porque eu tinha algum grande cisma com roupas que mostram pele. Porque mostrar pele não é uma coisa que é naturalizada também na moda masculina. Então isso aqui ó, pra barriga, por mais que eu nunca tive nenhuma questão com minha barriga, era uma coisa que eu achava que ia ficar horrível, que as pessoas iam me ver feio, que eu ia achar ridículo, e não. Cropped é uma coisa interessante porque eu pude começar a usar algumas peças que eu tenho no meu guarda-roupa mas que eu não gosto, seja elas porque são justas, que eu acho feias tornar elas em cropped e se tornar coisas que eu possa usar. Essa camisa aqui eu não usava de jeito nenhum quando ela era uma camisa normal. Agora como cropped eu amo ela. Outras roupas que eu tenho aberto mais minha mente, mas eu ainda não tenho, é por exemplo no ensaio fotográfico do Tire em Seus Padrões, que ocorreu lá no meu Instagram e teve alguns vídeos aqui no canal sobre moda gênero e sobre masculinidade tóxica, então não deixe de checar. Nesse ensaio, eu lembro de ter usado um body muito lindo, muito incrível. Que foi Luque Lima, que é um fashion designer daqui que fez, e desde então eu quero bodies. Gente, eu quero. Também usei um body que era arrastão, sabe? Ou parece uma rede, e eu adoro aquela estética ali. Eu tenho gostado muito de usar coisas de cintura alta, mas talvez dê pra vocês perceberem que isso aqui não é uma bermuda de cintura alta. Isso aqui é simplesmente uma bermuda que é muito maior que eu <risos> Não é o meu tamanho! Acima e bastante apertada Mas eu gosto de como fica o visual e eu acho ela muito confortável Então é como eu tenho usado Meios que eu tenho encontrado de usar roupas que eu acho interessante Por mais que as roupas que eu tenho não são lá as mais interessantes Eu sei que eu disse que eu não uso muitas calças Mas eu vou trazer um look com calças pra vocês também não acharem que eu nunca uso calças também, né? E este look, além de calça, é um, também um look mais black Pra vocês não acharem que eu não uso preto Porque na verdade eu tenho bastante preto Não foi completamente preto, usei um cropped aqui com vermelho Que é uma cor que eu uso muito pouco também Mas que eu acho muito lindo neste cropped E, novamente, cropped em mim Eu amando demais Mas ainda assim eu dou uma amarradinha ali no final da calça Porque eu gosto de mostrar a canelinha aqui Não sei porquê As pessoas me dizem que essa calça me faz parecer ter uma bunda grande Isso é verdade? Mas cropped não é a única coisa que eu comecei a usar depois de desconstruir bastante coisas na minha mente. Uma coisa que eu gosto muito hoje são saias. Só que, frustrantemente, eu não tenho nenhuma saia realmente minha. Eu queria ter feito um vídeo onde eu ia para brechós e comprava saias, depois fazia looks com saias. E ainda quero fazer esse vídeo. Mas rolou, né... O que rolou, estamos em nossas casas, por favor, fiquem em casa. Saia, inclusive, é uma coisa que eu comecei a usar depois de um vídeo que eu fiz aqui pro canal. Se você não assistiu, eu usei saias por uma semana no meu dia a dia. Uma espécie de desafio em que eu adorei os looks que eu montei lá. Usei saias várias vezes depois daquele dia, só que foram todas saias emprestadas. Mas lembrei uma coisa muito aleatória, que o meu irmão tem uma saia. E eu moro com meu irmão, então a gente pode simplesmente pegar a roupa um do outro. E é isso, gente. Ele tem uma saia, eu não tenho. Olha que ridículo. Mas eu vou usar essa saia e vocês vão ver como ela fica muito fofa. Agora me diz se esse look não é fofo. E eu acho que esse vídeo já acaba sendo aproveitado para ser um anúncio para ele, para dizer que essa saia agora é minha. Você não tem nenhum put nisso. Ela é minha agora, tá bom? Obrigado, irmão. Então, esse é o último look que eu tenho pra mostrar hoje. No final das contas, esse vídeo que eu tô tentando fazer aqui é mais mostrar o meu estilo e sobre como ser trans não é uma coisa que influencia pra mim de forma com que eu tenho que me vestir de uma forma que as pessoas me reconheçam como trans. Não é assim que funciona. Pessoas trans não têm um estilo trans, elas não precisam parecer trans umas pras outras muito errada a ideia de que a gente precisa ter um estereótipo visual de o que é e o que não é uma pessoa trans. Para mim, eu vejo que a minha roupa ela reflete muito mais os meus gostos, os programas que assisto e as coisas que eu me envolvo realmente. O que a minha identidade de fato tenha muita influência sobre é o fato de que ela me ajudou muito a me desconstruir das ideias de que existe um tipo de roupa para mim. Porque mesmo antes de eu me identificar como uma pessoa a gênero, me perceber enquanto a gênero, eu já tinha uma visão de que eu não precisava obedecer a uma masculinidade. Mas mesmo com essa visão, eu sempre sem perceber, ainda tinha muitos e muitos preconceitos que eram internalizados. E me entender como uma pessoa não-binária, entender uma pessoa completamente dona de sua própria identidade, me fez perceber que eu, de fato, tenho a habilidade de ter esse poder, ser dono de quem eu sou, de como eu quero me expressar pro mundo também. E, na verdade, uma coisa que é muito relevante sobre todos esses looks, principalmente este aqui que eu estou usando agora, é que, principalmente em questão de segurança, eu me sinto extremamente limitada ao que eu uso, o que deixo de usar. Eu não me sinto nem um pouco confortável em, por exemplo, ir no centro da cidade de saia sendo uma pessoa com barba, porque na realidade do Brasil isso seria basicamente sair como um grande alvo. Então eu só saio de casa em lugares que eu me sinto extremamente confortável, é no sentido de que eu acredito que eu vou estar segura. Felizmente, a minha faculdade é um desses lugares, então no meu dia a dia eu consigo me expressar sem grandes problemas, mas qualquer outro lugar que eu vá, a não ser que eu vá de carro e volte de carro, ou alguma questão assim que me traga bastante segurança, eu Sinto que eu tenho que fazer uma espécie de cisplay onde eu uso as roupas mais masculinas e padrões que tiver que vão me garantir uma segurança maior. Infelizmente, essa é uma realidade que eu não queria que fosse uma realidade. Como eu disse, eu acredito que se eu tivesse vários dinheiros, teriam os looks muito mais exagerados. Eu acho realmente que eu seria tipo uma Sabrina Sato não binária. Mas isso a gente vê no futuro, né? Vamos ver... O que resta a mim, mas por enquanto é assim que eu tenho vestido o meu corpo trans. Mas e você, o que você achou desse vídeo? De todos esses looks, qual você acha que foi o melhor? Eu coloquei uma votação aqui no izinho que aparece no canto da tela. Então deixa um voto aí pra você dizer qual foi o melhor look do vídeo. Mas deixa nos comentários aí também dizendo sobre como é que você se veste, o que você acha desse assunto. Você acha que pessoas trans têm que vestir de uma forma específica? Elas se tem que vestir pra se parecer passável Ou não? Como é que é? Você é uma pessoa trans? Como você se veste? Lembrando que esse vídeo é um formato criado por Isabel Brandão Então não deixem de conferir o vídeo dela também Espero que vocês tenham gostado E até mais, gente Ai, esse look!